Eu fui patrão. Eu trabalhava com 60 homens, lá no rio Tabaco, todo mundo me conheceu. Você tem que fazer um produto, comprar uma mercadoria à vista, não compra fiado. Fiado é que atrapalha a vida de todos. Vai na mata, corta, piaçaba, amarra, vem vender. Mas aí ele comprou fiado. O senhor está me dizendo que o fiado, fiado não é bom. Compra mercadoria com o produto dele. Se a sabe, eu pago o dinheiro. Tira o saldo. Então, mas o saldo já não tá descontando a mercadoria? E é difícil. Aqui é difícil. Difícil. Todo mundo compra mercadoria? Fiado. Fiado.